Fala aí galera, você que como eu é louco por Drael. Pessoal, um aluno do curso, ele me perguntou aqui, professor, é, eu, vou, eu fiz um orçamento, né, onde eu vou fazer revestimento em vários apartamentos, só que eu estou com uma dúvida, o pé direito lá é 2,76 e eu não sei se eu uso um montante de 70, se eu uso um montante de 48. qual montante que eu devo usar? Foi a dúvida que ele teve. Vamos lá pessoal. Por, primeiro lugar, por que, que ele teve essa dúvida? tá? É, ele teve essa dúvida porque dentro do curso nós comentamos em, em que momento você deve usar o montante de 48, de 70 e de 90 é, respeitando a norma de desempenho. tá? Por exemplo, o montante de 48 só pode até 2,50. Então o que que ele pensou? Então não posso usar o montante de 48 no revestimento. Porém, pessoal... É, é, essa, essa norma que eu estou citando aqui, por exemplo, o montante de 48 até 2,50, isso é no caso de parede. tá? No caso que ele está me perguntando aqui, e a obra que ele fechou lá, ele fechou uma obra é, onde o serviço que ele vai executar é, não é parede, e sim revestimento. Então, em revestimentos... Não entra essa norma. Por quê? Porque o revestimento ele é executado de uma forma diferente. Tem uma coisa que é imprescindível quando você vai fazer revestimento. É fundamental para que a obra fique perfeita, tá ok? E eu vou ensinar isso você aqui agora. Porém, antes de eu te explicar como você pode fazer o revestimento de forma perfeita, de forma exata, e até de formas diferentes... Eu quero só te pedir uma coisa, deixa aí o seu like já agora, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque o vídeo vale a pena, tá ok? E mais um exemplo aí para você, tá pessoal? Eu tô gravando esse vídeo aqui por causa de um aluno do curso de dry ONLINE. Todas as dúvidas eu tiro através do meu WhatsApp, direto com o aluno. Então vamos lá pessoal, vamos entender o seguinte, eu posso fazer o revestimento com montante, independente de ser montante de 48, 70 ou de 90, eu posso fazer o, o, o, o, o revestimento com montante, mas eu também posso fazer esse revestimento com perfil de teto. Isso não tem problema, eu posso fazer com a canaleta, não tem problema nenhum, ok? Porque o que torna o, o, o, o, o revestimento é, bom, o um revestimento de forma correta, é você travar. Por quê? Porque na parede você emplaca nos dois lados. E como o drywall e o steel frame e outras, outras formas de construções são sistemas. E quando é um sistema, ele depende de todas as etapas para você poder ter um resultado final perfeito. tá bom? Então você depende de todas as etapas. Quando você está fazendo uma parede, você reveste de um lado, essa parede ainda não fica firme. Por quê? Porque você não, não plaqueou o outro lado ainda. Quando você chapear os dois lados, a parede fica firme. Por quê? Porque como é um sistema, esse sistema depende do chapeamento das, das chapas dos dois lados. Ok? Perfeito? Então vamos lá. No revestimento, você não tem como chapear dos dois lados. Você vai chapear somente do lado é, é, externo, só o lado que você alcança. É, lá, ele quer, o cliente dele quer esconder as partes elétricas. Então, o que, que acontece? Para que ele consiga fazer isso, ele pode afastar, sei lá, 5 centímetros da parede, já dá para ele trabalhar o, o, o chapeamento. Porém, vai ter casos que você vai revestir a parede para esconder uma coluna então, ou uma viga, né? É, nesse caso, às vezes você pode ter que afastar um pouco mais do que 5 centímetros, às vezes você vai afastar 20, 30 centímetros. E isso não muda nada. O que muda é você travar. Porque quando você fizer a estrutura, você precisa travar na parede. ok? E para você conseguir travar na parede, quando você trava na parede. E você chapeia do outro lado, você já está chapeando a tua placa, a tua chapa, numa estrutura que já está enrijecida. Ela já está pronta ali para receber a chapa e ficar uma uma estrutura resistente, ok? Então eu vou te mostrar aqui agora as é, duas formas que você pode revestir essa parede, ok? Primeira forma, pessoal, que você pode revestir, a forma que ficaria mais econômica, seria com o um perfil de teto ou canaleta. Por quê? Porque o perfil de teto ele é mais barato do que o montante de 48, ok? É, então, ficaria mais barato você usar o revestimento com perfil de teto, tá? Você usaria cantoneira normalmente, faria, é, colocaria cantoneira é, em toda a volta, tá? Deixa eu achar aqui a caneta, tá? Faz de conta. É, vê se está pegando bem aqui, Gabriel. Tá pegando bem aqui? Muito bem. Você, você por exemplo, aqui é a parede, né? Tá? Pega mais uma cor aí. Aqui, aqui está a parede. Aí você ia pegar aqui a, caneta, a Aqui agora é, é a cantoneira. Você ia colocar a cantoneira no teto, no piso e nas laterais, ó. E nas laterais. E depois você ia distribuir os perfis de teto. Tá ok? Você ia distribuir os perfis de teto. Então, é. Então, assim, você conseguiria fazer de forma mais barata do que você trabalhar é, com montante com guia, ok? Por quê, pessoal? O que, é que você vai fazer? A um metro do, do chão, você coloca uma trava, a, um, a mais um metro, você coloca outra trava. Então, quando a pessoa encostar na parede, nesse revestimento, o revestimento vai estar firme. E como é que eu vou fazer essa trava, tá, pessoal? Como é que eu vou fazer essa trava? Eu posso usar, para fazer essa trava, essa... essa presilha multifuncional, tá? É uma presilha multifuncional. Ela serve para fazer forro bidirecional. Ela serve para também fazer isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, o, o que é que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Olha só. Eu, eu primeiro iria prender ela lá no local, tá? Depois que eu prendesse ela lá no local, o que, que eu ia fazer? Eu ia, ia, ia, ia encaixar aqui, ó, o, o, o... Vê se tá pegando legal aqui, Gabriel. Tá pegando legal? Tá. Aqui tá, tá boa altura, dá pra pessoa ver? Tá. Tá vendo aqui, pessoal? Ela tem esse encaixe aqui, ó. Tem esses encaixes aqui, eu ia encaixar aqui, ó. Um lado e depois encaixava o outro. Ela está encaixada, como ela ia estar tá presa na parede, ela não ia permitir que, um, que alguém encostando. Ó, ela ia deixar a estrutura firme, tá? Porém, ela deixa uma distância mínima, tá vendo? Ela deixa, vamos supor, menos de 3 centímetros da parede. E nesse caso desse aluno, ele precisa de um de uma de uma distância maior. Por que ele precisa de uma distância maior? Porque por trás vai passar conduítes. E esses conduites é, às vezes tem 3, 4 centímetros. Né? Então, como é que seria o ideal, pessoal? O ideal seria pegar uma guia, tá? Uma guia de 48. E você vai fazer um L, ó, vai cortar, vai fazer um L, e esse L você vai travar aqui, ó, tá pegando bem? Tá. Você vai travar aqui, ó, coloca aqui, prende prende essa parte aqui na parede, tá? Prende essa parte na parede com bucho e parafuso, ok? E depois você coloca... Ela aqui, ó, prendendo aqui, tu vai cortar na distância exata que você precisa, né? E você pode colocar a distância que você quiser. Tá ok? Você pode colocar 10 centímetros da parede, como você pode colocar 1 metro da parede. Não tem problema. Ela vai estar tá travada lá e não vai conseguir andar. Tá ok? Então, dessa forma, você pode utilizar tanto o montante, tanto o montante de 48, quanto o perfil de canaleta. Eu poderia estar tá trabalhando aqui, ó, pessoal... Aqui eu poderia trabalhar em cima com guia de 48, com guia de 48, e o restante distribuir os montantes. E faria a mesma coisa, colocaria o um montante lá. E aqui eu veria a distância que eu preciso, vou cortar a guia, né? Vou fazer o L da distância que eu preciso, por exemplo. Vou afastar... É... Eu vou cortar na distância que eu preciso, por exemplo, vou afastar... 10 centímetros, vou cortar o L é, ali com 10 centímetros, eu posso também primeiro fazer toda a estrutura e depois ir cortando o L conforme eu vou medindo ali, tá ok? O importante é que a parede fique travada, pessoal. Ela não pode fazer isso, ela não pode ficar é, é solta, porque senão ela vai ficar uma parede flexível, tá? Ela vai, vai ficar um revestimento flexível. Então, quando você coloca isso aqui, ó, quando você coloca uma trava, tá? você consegue é, que ele fique firme, tá ok? Tu vai parafusar lá e vai parafusar aqui, ó, ok? E assim você vai conseguir travar o teu, o teu revestimento, ok? Então, eu espero ter ajudado você. E se eu te ajudei, não esquece, compartilhe esse vídeo, deixa aí teu comentário porque assim você também ajuda o canal, tá bom? Fica essa dica aí para você, que como eu, é louco por drywall.